Aproximo os dedos, numa espécie de carícia, tentando atenuar, diluir tanta hostilidade, mas logo decomão, tocados pelo medo. É tão difícil. For this whiteness burns, glowing silently in the fire of the Porque essa brancura queima, arte silenciosa, um fogo que ninguém vê. Durante muito tempo, só os olhos a procuram, a contemplam, imóveis, sem afrouxarem de intensidade. Ouvesse quase os latidos do pulso. Suddenly, the fingers reach out. De surto, os dedos distendem-se. Saltam. No seu movimento de falcão, já não apareciam. Antes rasgam, dilaceram. Perseguem a presa numa lata onde não há é pedras. Vão deixando na neve sinais da sua presença. Ora triunfante, ora aflito.